Tá nascendo, gente, Pensei o primeiro filhotinho da riqueza Tá nascendo Tá nascendo, né, meu filho? Oi, gente, tá nascendo O parto da riqueza É o primeiro filhotinho Olha é que legal Tá nascendo Tá nascendo, Tá nascendo Tá nascendo, gente Tá nascendo tá na que legal! Ô oh, papai! Papai bobão! Tá nascendo! Ah, que gacinha, meu filho! Ah, meu filho! Tá nascendo! Olha. Tá nascendo o primeiro filhotinho! Sai tod, mexe riqueza. Sai tod, deixa a riqueza. Sai tod, deixa riqueza. Sai, Todd, de daí, deixa a riqueza Ô, Dó, tá sentindo dor Sai, Todd, sai lá O negócio tá nascendo aqui lá Do meu filho Oh meu filho Feliz ao é você, meu filho Sentindo dor Força, riqueza, força, muita força, meu filho. Oh, Jesus, meu filho Papai tá aqui, papai tá aqui, não vai doer não Força, meu filho, força, papai tá aqui com você oh, meu. Oh, pai, Tá nascendo filhinho, né, meu filho? É feliz meu filhinho, neném meu filho, tá aqui, tá aqui, papai tá aqui, papai tá aqui, força, viu, força, papai tá aqui, papai tá aqui, ó, pra te apoiar, viu, oh, oh. Hum. força, riqueza, força, força, riqueza, Como que ela fica pra empurrar o bebezinho? Nossa, gente, já apontou já. Ela já apontou, filhotinho. Isso aí, Que privilégio papai tá tendo pra filmar, né meu filho? Muito privilégio, gente, poder ver o parto da riqueza. Não meu filho? Papai tá aqui, viu? Oh, oh. Não, não. não, não. Papai tá aqui, gente. Aqui, tá aqui, papai tá aqui. Oh! Papai tá aqui, viu? Papai tá aqui. Oh, não, meu filho, filho Não fica aí não, Lara Deixa a riqueza quieta Tá sentindo dor, Lara Não fica aí não, Lara Sai, de pé o oh, dó, Lara Tá com dó da esquerda ó. Você quer saber o que é, que é, né, Lara? Não fica perto não, Lara Deixa a riqueza quieta E se, Tocha, tá preocupado, né, meu filho? Vamos apoiar a riqueza, gente. Oh. oh, gente. Que lindo, gente. Privilégio participar do parto da minha filhinha, gente. Que privilégio, né, meu filho? Nós estamos aqui, viu, meu filho? Tá, então. Primeiro filhotinho meu Primeiro filhotinho, gente assim, Eu creio que é um filhotinho preto Que eu tô vendo ali, tá, gente? Me parece ser um filhotinho preto Parece que esse primeirinho vai sair, vai sair Igual a ela, da cor da mamãe eu abri a casinha aqui, gente, pra me filmar. Pra me filmar. Meu bebê ganhando neném. Tô deixando ela quieta um pouco, gente. Se ela né, sente muito dor, eu liso ela pra ela acalmar. Que esse momento é oh, dó. Ela, se, ela sente dor também, gente. Sente muita dor. Aí eu fiz ela, ela acalmou mais. A Lara, a Lara, cheirando. Quem sabe o que, que é, né, Lara? É seus irmãozinhos, Lara. Irmãozinho seu, meu filho. Irmãozinho da Lara. É. A Lara tá ajudando a mamãe no parto. Tá ajudando sua mãe no parto, né, Lara? Papai tá aqui, papai tá aqui Alisa ela pela calma Vem meu filho Esse é o filho, né, meu filho? Filho do meu papi Sai, Todd Não, a riqueza não quer isso aqui, não Você tá barulhando a Riqueza não quer barulho, não Tem que ficar quietinho É, meu filho Sai, Todd Sai pra lá A riqueza quer que você não Você quer ocupar <risos> Nenê Sai, Todd Todd, sai pra lá Deixa a riqueza quieta O oh, Todd chorando Tá preocupado, né, meu filho? Todd tá preocupado Olha, gente esses, os cachorrinhos consolando ela Olha, gente, que interessante Oi, amigo, o Todd tá preocupado, gente. Que interessante, que legal. Que privilégio, gente, participar do parto da riqueza. Gente, não sei se vai dar pra filmar todo o parto. papai tá aqui, meu filho. Olha os cachorrinhos também consolando, gente. Beijando ela, Todd, ó. Consolando ela, ela não tá muito paciente. Não, ela tá sentindo do. e tô Não sabe o que fazer. Ó, sabe quando você pudesse ajudar.